Fala ah, assim, hoje Blue aqui Fala Fox e como vocês puderam ver pelo título, essa daqui é um speed, tá? E, e é um aviso também. Ah, cara, é.. Eu vou dar uma notícia, é normal, tá? Não vai mudar nada o canal. Ah, é.. O.. o vídeo de Bad Wars tava como parte 1. É.. Então não vai ter mais essa parte 2, sabe? Porque tipo. Parte 2 foi só 6 minutos e praticamente ninguém falou nada. Ia ficar muito chato o vídeo. Não, fa não faria sentido eu postar ele. Então eu decidi não postar e postar esse vídeo aqui como. Como desculpas, beleza galera? É mais, mais ou menos como desculpas, que é só pra. Pra vocês saberem Tem o que aconteceu, beleza? Então. É. Agora é isso, cara. Foi. Só foi um aviso, isso mesmo. Que. Se eu não falasse, todo mundo ia ficar esperando a parte 2. Ou ninguém ia esperar, já que no canal então, é Então. É isso, cara. Espero que vocês. Vocês vejam vídeos, beleza? Então. O vídeo vai ficar por aqui, né, cara?